Olha aí, mamãe Oxum, salve, mamãe Oxum. Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum. Olha aí, nuvem de poeira d'água que sai da cascata. Essa deusa é menina Com o perfume da flor Encanto doce De natureza Me inspira beleza vaidade dar de amor Nuvem de poeira D'água Que sai da cascata Da deusa Oxumi. Ora aí oh. Nuvem de poeira D'água Que sai da Quando se banha na beira do rio O sol irradia energia e calor Dona do ouro, deusa poderosa Pedra preciosa cheia de esplendor Nuvem de poeira d'água Que sai da cascata da deusa Oxum Ora, eu E sai da cascata da deusa Oxum e canto doce. Menina com o perfume da flor Encanto doce